Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre como as máquinas vão destruir o seu trabalho daqui a algum tempo. <risos> Mentira, não vão não. Se você for esperto e conseguir domá-las antes para o seu proveito. Então vamos embora, toca a vinheta. Muito obrigado, Matheus. Rush, Rush Pessoal, olha, eu quero discutir alguns assuntos com vocês aqui hoje Enquanto a gente acompanha também o processo acelerado de criação De uma arte que eu fiz inspirado nesse processo novo que eu tô testando aqui dessa vez Então o que aconteceu? Eu descobri, uh, não sei como, mas eu descobri que tem um aplicativo aí chamado Wombo Dream o Ombo é a empresa, Dream é o nome do aplicativo, tem lá na App Store, também tem o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você conferir a versão de browser dele, que também funciona maravilhosamente bem. E o que que é? É um aplicativo que usa inteligência artificial para misturar algumas imagens de referência que ele tem ali de estilo, e, e já tinha... eu já vi aplicativos que faziam coisas similares, né? Mas esse daí, ele cria uma coisa muito interessante, ele deixa você... Fornecer um prompt Uma palavra pra inspirar uma busca Provavelmente aquele negócio faz uma busca no Google Cata uma imagem e produz em cima daquilo Então você bota qualquer coisa E ele cria um resultado Que assim, visualmente é muito satisfatório eu não consigo entender muito bem como é que por trás dos panos, né? Por trás da cortina, como que tudo isso está acontecendo. Mas algumas coisas são muito evidentes. As imagens têm um equilíbrio visual muito interessante. A maioria parece que tem uma noção de composição realmente acontecendo por ali. E acho que mais do que isso, paleta de cores... Contrastes e valores Funcionam muito bem, tem muita inspiração Boa ali, de como Transicionar entre tons, de que tons Funcionam bem, de que coisas Poderiam talvez um dia Ser uma ilustração de verdade, sabe E eu fiquei, cara, que, que interessante Isso é muito legal, muita gente ficou com medo Falou, Gui, eu não consigo escolher essas cores Eu já pensei assim, hum, eu não tenho mais que escolher Todas elas de cabeça <risos> Eu posso tentar Talvez escolher um tema Que eu goste por exemplo, Vedita, e botar várias palavras do Vedita ali com vários estilos diferentes e criar imagens e a partir dessas imagens construir uma ilustração nova. Será que essas pode, essa pode ser uma, uma nova etapa na hora de encontrar referências para o meu trabalho? Hum. Eu acho que sim. Teve uma dessas imagens aí que eu gerei com este aplicativo que me deu um resultado que eu achei muito interessante. No topo da imagem a gente tem ali aquele cabelão do Vegeta, né? Apontando pra direita e também a gente tem ali embaixo um cabelinho mais loiro que talvez pudesse ser um Vegeta Super Saiyajin que entrou na composição de alguma forma, né? Lá misturando as imagens na busca. Eu não sei, mas me pareceu muito o cabelo do Trunks. Então eu decidi fazer uma imagem que tem pai e filho juntos na mesma cena. É uma coisa que eu nunca desenhei. Eu não lembro de ter desenhado do Trunks nunca minha vista na minha vida, na minha vista o que? Hello Peter. E isso que você tá acompanhando aí agora é mais ou menos este processo que eu fiz, eu comecei a pintar por cima dessa minha imagem maluca de referência, e eu quis fazer esse overpaint tentando limpar ali, tirar o que era informação inútil, colocar informações mais próximas com o personagem, e voltando para aquela ideia de o que que essas imagens têm e o que elas não têm. uma das coisas que falta nelas é o desenho, né? O desenho que não tem. você não consegue identificar de forma clara o que é o que dentro dessas imagens, né, parte do apelo delas é esse, né, que você fica, nossa, é, ele dá espaço para você como alguém que tá consumindo aquele, aquela <risos> imagem, é, esse espaço para imaginar qual pode ser a relação daquelas coisas, mas pra gente como desenhista que normalmente tá tratando de um mundo de representação de um mundo figurativo, pra tratar do mundo figurativo, você precisa fazer com que as coisas remetam a algo, né? É uma ferramenta de linguagem, é uma ferramenta de, de demonstração, né? Você mostra ali as coisas que você quer e para isso fazer sentido quem tá percebendo tem que conseguir entender o que tá acontecendo ali. E essa parte do desenho, eu falei, pô, é isso que eu consigo colocar aqui. Eu consigo transformar essas manchas e sombras em algo que realmente pareça com o Vegeta e com o Trunks. E como eu tava ainda num processo de tentar fazer pintando por cima, sem desenhar de fato com linha, com rascunho, com todas essas coisas, você pode ver que eu vou meio que adaptando as formas que já estão ali pra ficar mais ou menos parecido com os personagens. E isso leva até um certo lugar, porque chega uma hora... <risos> que tá uma zona, tá tudo estorto, tá tudo esquisito, então durante esse processo eu usei bastante uma outra ferramenta maravilhosa chamada Liquify, pra dar aquela tunadinha em alguns pedaços do desenho, pra remodelar algumas coisas, especialmente na parte que eu tinha o rosto do Vegeta, né eu procurei mais um monte de referências boas, achei ângulos muito interessantes do rosto dele é, noções melhores, assim, de como fazer esse, esse ângulo dele de 3 quartos e eu fui tentando aplicar isso isso e corrigindo essas coisas Uma coisa também que eu tentei aplicar Foi algo que o senhor Marco Alves Comentou no meu trabalho Na live beneficente que ele e o Mike Azevedo estão fazendo lá na Twitch Nesse mês de dezembro, eu tive a felicidade Do Marco escolher um trabalho meu ali para dar um feedback para mim, e ele deu dicas Assim maravilhosas em cima daquela arte Do dragão, e uma delas que ele comentou É essa de que, às vezes Dá para se agrupar um pouco melhor os valores para que você, por exemplo Nem toda a orelha precisa Precisa ter uma, uma sombra de oclusão Tão escura Quanto seria talvez uh, O mais natural pra mim Sabe? Porque se você não quer Chamar atenção pra aquele lugar, se você não quer é, Destaque ali, você não precisa Fazer o, o valor Ir tão escuro assim, sabe? Ele deu esse conceito pra mim de que Você tem que usar os valores como se eles fossem Assim, muito, muito preciosos Você adiciona valores novos, mais escuros Ou mais claros, com muita Restrição, sabe? E isso é legal porque a peça vai andando um pouco mais devagar e, e ela fica menos louca tão rápido assim. E a minha referência original, aquela pintura que você tá vendo por baixo, ela é super contrastante, né? Ela tem muita coisa desse gênero. Então eu, eu quis trazer um pouco desse elemento de leveza, de ter zonas de sombra e zonas de luz com relações de valor mais descritas assim. Então todas as zonas de sombra tem mais ou menos uma escala de valores que tá trabalhando com elas ali e eu não tô indo tão escuro nem tão claro quanto eu poderia sem pensar muito bem na hora de fazer isso. Eu tô, tô tentando já aplicar esses conselhos muito legais que o Marco fez pra mim na live dele. E, gente, se vocês não conhecem Mike Azevedo e Marco Alves, eles estão fazendo uma campanha beneficente. Todo final de ano eles fazem isso, né? Acho que já é pelo menos a segunda ou terceira vez que eles fazem isso. Desse ano eu consegui apoiar bastante, tá lá participando da primeira live, ajudar eles a chegarem na primeira meta que era 20 mil reais ali pra Fundação Vagalume, que ajuda crianças na Amazônia. Então não deixe de conferir essa campanha de ajudar se você puder, os links vão estar aqui também na descrição. E gente, uma coisa que acabou acontecendo com esse trabalho aí Foi que eu acabei me estendendo bastante No sentido que eu peguei ali dois dias pra fazer ele Um dia eu, eu rabisquei as ideias, né? Fiz ali a primeira versão No outro eu tentei dar aquela polida, aquela refinada E eu decidi adicionar dois elementos extras nessa composição Que eu não tinha visto ali na imagem inicial Que era a navizinha que o Vegeta usa para chegar à Terra E também a máquina do tempo que o Trunks do futuro usa para vir ao presente E tem um simbolismo interessante isso, né? Porque os dois, de alguma forma, são alienígenas, eles são estrangeiros ali da situação da Terra, né? Seja porque um deles vem do futuro, vem de uma outra realidade temporal, e o Vegeta veio, né? De um outro lugar completamente diferente, ele aprende a viver de uma outra forma, a, a ser mais humano, a não querer matar todo mundo o tempo inteiro. Como vocês gostam de encher o meu saco? Então, eu pesquisei também referências, né? Da, dessas duas naves aí, eu adoro o design de nave do Akira Toriyama, então foi super divertido Fazer, incluir, pintar Esses elementos aí também Dessa vez eu tô mostrando somente pedaços Desse processo galera, porque Como ficou muito longo, ficou mais de 7 horas De trabalho, é, acabou que no, Na aceleração normal aqui Fica muito, <risos> muito rápido Então eu mostrei só os melhores pedacinhos Para você, então volta aqui Comigo um pouquinho, antes da gente ir para a Versão final da imagem, eu quero que você Me diga, o que, que você achou dessa ideia De processo, de pegar inspiração de paletas, composições é, Cores, contrastes, valores De pegar inspiração dessas coisas Com ferramentas de inteligência artificial Que produzem imagens Com ideias, com textos que você fornece Tem como você acabar Criando e encontrando coisas muito interessantes Deixa eu mostrar outras imagens que eu fiz ó. Essas daqui foram dando sugestões De personagens de Hunter x Hunter, olha só Que legal, se você conhece os personagens As paletas devem estar te ajudando Bastante a entender quem que é quem aí, não é mesmo? Isso é muito divertido. Eu tô com muita vontade de fazer novos desenhos com essa mesma fórmula. Me diga aí nos comentários se você achou legal, se você ficou com medo, se você achou que isso é uma boa ferramenta para artistas no futuro ou se isso vai roubar todos os nossos empregos. Mas isso é uma coisa que vale a pena a gente discutir um pouquinho aqui no final. É, em algum momento, vamos supor que realmente aconteça isso. Que você consegue simplesmente digitar tudo que você quer numa imagem e o computador vai fazer ela pra você. Então você vai botar algum de frente, ou melhor, de costas, em frente a um penhasco, tem um céu no entardecer, muito lindo ao fundo, não sei o que, não sei o que. Imagina, você sugere um monte de termos. E aí o computador cria uma ilustração pronta pra você, muito exata, né? Isso acabaria com todos os artistas do mundo? Eu ainda tenho a tendência de achar que a máquina ainda vai precisar de orientação, de direção e de sentido pra produzir imagens realmente efetivas que fazem sentido pros seus clientes ou pra quem quer que vai estar tá consumindo aquilo no final das contas. Então, provavelmente, os operadores de robô... <risos> que faz desenho, serão os artistas do futuro, mas isso é muito futurista, isso é muito longe. O que eu acho mais provável é que nós, como ilustradores, desenhistas, concept artists e tudo mais, a gente vai estar tá, é, utilizando com mais frequência esses recursos de inteligência artificial, como a gente já usa recursos em 3D, como a gente já usa photobashing, como a gente já usa outras formas de... De, de apoio, de referência, de fazer o trabalho ficar mais simples, né? Uh, assim como digital também já deve ter dado um surto na galera que é, só pintava no tradicional, e falou mas isso aí, isso aí vai acabar com o desenhista. Não acabou. Então, não sei se alguém já pensou isso, eu nunca vi essa opinião, é, fora uh, os adolescentes de 15 anos. Mentira. <risos> Para de zoar, cara, geração. <risos> pois é, tenho de você. Vamos logo então ver como é que ficou o Vegeta finalizado. Me diga aí a sua opinião nos comentários. E vamos nessa. E esse é o nosso Vegeta, o nosso processo de construção desse Vegeta inspirado em um processo de inteligência artificial para geração de imagens com prompts de palavras. O termo Vegeta virou aquela imagem ali que virou... Este resultado. É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo. Muito obrigado. Valeu e... Falou!